Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTF-PR Curitiba e hoje eu vou falar rapidamente sobre por que aprender Alixir. Então, para isso, eu vou me basear aqui na página da linguagem da, de programação Alixir. Então, é interessante observar algumas questões, né? Então, Alixir é uma linguagem funcional, dinâmica, para construir aplicações de fácil manutenção e escaláveis. Então, já, você já vê aqui o foco em ser uma linguagem no paradigma funcional que é um paradigma declarativo, então as linguagens podem ter vários paradigmas, orientado a objeto, imperativo, lógico, e a Elixir usa o paradigma funcional. Não é uma linguagem funcional pura, mas é funcional. E ela é, tem um sistema de tipos dinâmico, então você não precisa atribuir tipos às variáveis e o, o compilador também não perde tempo checando os tipos das variáveis em tempo de compilação. E isso aqui é um foco importante também da, das aplicações em LX, que são os sistemas escaláveis, né? sistemas que você pode usar para uh, grandes picos de uso, seria um, um, um bom exemplo. LX roda na máquina virtual de Erlang, que é bastante conhecida na comunidade de Erlang, principalmente, mas também entre as pessoas que entendem mais de diferentes linguagens de programação, é conhecida por executar sistemas tolerantes a falhas distribuídos e de latência baixa. Então quando você precisa realmente de tolerância a falhas, você precisa ter pelo menos dois computadores, preferencialmente em lugares diferentes, e aí esses computadores eles vão se comunicar para resolver um problema e aí é que entra a questão da latência baixa, né? não pode demorar muito para um computador receber a resposta do outro, mas isso não quer dizer também que o Erlang seja para sistemas de tempo real que precisam assim, de resposta em, em pouquíssimo tempo. É mais para... Alguns usam o termo soft real-time. Essa questão do Erlang, você não precisa aprender Erlang para usar LX, mas quando você instala LX, você tem que instalar Erlang, você acaba instalando Erlang junto. Aqui é um pequeno exemplo de código que mostra algumas características. O, uma coisa que eu gosto muito é o elixir Interativo, que permite você testar pequenos programas sem precisar escrever no arquivo. Você testa comandos, módulos até mesmo. Nesse caso aqui, ele está testando o uso de... Ele pegou essa, esse valor aqui, que é elixir um string, mandou através do pipe para essa função graphemes, que faz parte do pacote string, e mandou o resultado disso aqui, mandou para a função frequencies, que faz parte do pacote Inum, do módulo Inum, e o resultado é esse map, esse mapa aqui. Como toda linguagem, que tem um certo tamanho, uma, uma certa idade talvez, ele tem um Getting Started Guide, né, um guiazinho de introdução rápida para você aprender seguindo as instruções do próprio site. E tem uma página de aprendizado onde você vai encontrar outros recursos para você aprender Elixir. É, outra coisa que também. Ah, isso aqui, logo que eu comecei Elixir, não tinha isso. Comecei a me interessar por Elixir, não tinha isso, agora tem. São as empresas que usam Elixir em produção. Então, aqui são pequenos textos de várias empresas. Quantas já tem? Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, não são somente essas, tem também esse site aqui. Faz tempo que eu não vejo esse site, Olha, mas ele está dizendo aqui que são 623 empresas que usam a LX em produção. A gente não, não tem como dizer como eles usam, ou algumas talvez até tenham aqui. Mas aqui para... Para nossa comunidade brasileira, eu e mais o Matheus Peçanha, Cristine Guadeloupe e o Hermínio Torres, nós criamos o podcast Elixir em Foco, onde na primeira temporada a gente está entrevistando pessoas sobre como usar Elixir em produção. Então aqui, ó, eu, o Matheus, Hermínio, Cristine. E cadê os episódios aqui? Então a gente já teve a Raquel... Curioso, que trabalha na Erlang Solutions Paulo Valente, trabalha na Stone uh, Elaine, trabalhando trabalha na The Real Real Então, cada uma é uma empresa diferente Empresa de sistema financeiro Empresa de, de consultoria Uma empresa que trabalha com um, é, Uma espécie de brechó de luxo O The Real Real Sol Fácil, que trabalha com Com placas de energia solar Então, comadre também é, é uma questão mais financeira então, tem várias empresas que usam a em produção. Acho que até hoje em dia, talvez, o problema das, principalmente das empresas brasileiras, pelo que eu posso perceber, mas eu acho que também das empresas do mundo todo, tem sido encontrar bons desenvolvedores em a tá Está faltando gente para ocupar as vagas. O próprio Discord, que eu gosto muito, uso com meus alunos, usa a em produção. E aí, tem algumas características. Escalabilidade. Então, ele fala que todo o código de Elixir roda dentro de threads de fios leves de execução chamados processos, que são isolados e trocam informação via mensagens. Então, é bom para você ter milhões, literalmente, você pode ter milhões desses processinhos rodando no seu programa. Tolerância falha é quando você tem até um, um dos princípios, eu acho que... É interessante, ele não, não fala aqui, Larry, it, é interessante, eles não, não colocaram aqui o princípio Larry Crash, que é do, do Erlang, que é, olha, se cair, beleza, vai ter alguém que vai lá e vai cuidar disso aí. Então, você não precisa, quer dizer, você precisa se preocupar com, com os erros, mas cuidando das partes que vão recuperar o seu sistema caso de erro. Então, isso é aqui, aí que entra os supervisores. E além disso, como eu já falei das características da linguagem, programação funcional, onde os seus programas tendem a ser geralmente dados que são passados para funções que processam e passam para outras funções, você não vai ter aquela ideia de um estado que vai ser atualizado pelo pelo seu programa. Isso aqui é, a parte de extensibilidade e DSLs, né? DSL é Domain Specific Language. É, você consegue via macros principalmente, não sei se aqui fala de, das macros. É, ok. LX foi projetada para ser extensível, deixando os desenvolvedores naturalmente estender a linguagem para domínios em particulares. Então, isso é muito bom para você usar algumas bibliotecas como o XUnit, é, até Vou ler essa parte aqui que fala sobre okay, que o Alixir é bastante usado em desenvolvimento web com Phoenix, Embedded Software, software embarcado com NERVs, não quer dizer que seja a mais popular linguagem nessas, nesses, como eu diria, nessas aplicações, nesses tipos de aplicação, mas tem, tem como usar, tem boas bibliotecas para isso. E também fala aqui do, do ecossistema, que são as ferramentas. Tem muitas ferramentas para quem está começando. Uh, o IEX eu já falei, é compatível com Erlang, então dá para você escrever até no próprio IEX. Você consegue escrever código em Erlang. Então, quem conhece Erlang tem até um Crash Course for Erlang Developers. Quer dizer, você. Ah, conheço Erlang, quero aprender Alixir. Tem como aprender aqui. E por último. Eu falaria aqui que eu acho a parte que eu acho que eu particularmente acho mais interessante do Elixir é justamente a parte dos recursos criados pela comunidade e as possibilidades que a comunidade tem de você se encontrar, por exemplo, na Elixir Conf, Elixir Brasil, que vai acontecer ainda esse ano, já tem já tem data, né? Eu acho que eu posso até falar aqui, ó, Twitter Elixir eu mantenho essa conta aqui Elixir Online né, UTFR, mas eu quero falar, é da Elixir Brasil. Vai acontecer em. Cadê a data? Aqui, Elixir Brasil 2021 virtual. Ó, já tem um link do Simpla. É, tá aqui, ó, 27 e 28 de novembro. Então, se preparem. E várias outras formas, tem o Alixir Fórum, tem o Slack, Discord, Meetups, é, podcasts como o nosso aqui, tem outros podcasts como o Beam Radio, o Thinking Elixir. Eu gosto muito, ah, no Twitter a gente se comunica via Twitter, tem grupo no Telegram, tem um monte de coisas, então, por falta de, de lugar para você aprender Alixir, de gente para você aprender junto com Alixir, você... Por isso, você não vai deixar de aprender. Você tem muitas possibilidades de aprender a alixir. Então, se você estiver interessado, entre em contato comigo. Estou lá no Twitter como adolfo.nt ou meu e-mail, adolfo.utfpr.edu.br. Um grande abraço.